Olá pessoal, vamos para a questão 290. Bom, acompanhem aqui. Determina o volume de um paralelepípedo retângulo, sabendo que duas dimensões têm igual medida e que a diagonal mede 9 cm, sendo 144 centímetros quadrados a sua área total. Vai ter que montar o quebra-cabeçazinho, né? Então é assim, ó. Seja as dimensões desse paralelepípedo chamar de a, a e b. Tá? Nós, já que duas são iguais, né? Então, o que que nós temos? Que a diagonal dele mede 9 centímetros. Lembrando que a diagonal é a raiz de a ao quadrado mais b ao mais ao quadrado né, mais b ao quadrado igual essa diagonal que mede 9. Temos uma informação. A outra informação é que uh, 144 centímetros quadrados a sua área total. Sabe que a área total é dada por duas vezes. Quadrado, peraí, vou apagar esse parênteses, então, duas vezes A ao quadrado, a gente vai ter duas bases, né, iguais, depois quatro bases mais quatro vezes AB. Isso tudo vai dar a área total de 144 centímetros quadrados, oh. Organizando melhor estas, aqui em cima vai ficar então, vamos elevar os dois lados ao quadrado né? e vai ficar 2A uh, ao quadrado mais B ao quadrado, igual a 81 e aqui vamos ter Vamos colocar aqui em evidência, né? Duas vezes A ao quadrado, mais 2AB, igual a 144. Podemos ainda simplificar com 2 e 144, vai dar 72, né? 144 por 2, aqui. 72. Ah, temos uma estrutura mais enxuta. Okay. Na sequência, vamos subtrair de 1, um, 2 e vamos obter o seguinte. Então, vejo que subtraindo essas duas equações, vamos ter a, ao quadrado, né? 2A ao quadrado menos A ao quadrado, ao quadrado, menos 2AB, vem da onde subtrair, mais B ao quadrado, igual a 81 menos 72, 9. Observem isso aqui. Aqui nós temos um produto notável, né? O... Uh produto notável. Qual deles? É o quadrado de uma diferença. Ou seja, eu tenho aqui isto aqui equivale a a menos b ao quadrado certo? Igual a 3 ao quadrado. A, a gente pode a 9 Daqui nós podemos concluir, vou descer um pouquinho, então que A menos B é igual a 3 ou A menos B é igual a menos 3, certo? São então, as duas possibilidades e estas a gente vai avaliar agora e resolver, acabar resolvendo como um sistema. Primeiro, Então, considerando o primeiro caso. Vou chamar aqui de 1, um, chamar aqui de 2. Tá? Então vamos considerar o primeiro caso. E daqui de 1, um, vamos ter, eu vou escrever em função de uh, que b igual a a 3. Tá? Tá melhor assim. Substituindo, agora substituindo lá em 2, que é 2 aqui, aqui. Substituindo aqui em 2, nós vamos ter a mais 2ab ao quadrado mais. Dois AB, a ao quadrado mais 2 vezes A vezes B, que é A menos 3, igual a 72. É 72, né? Comprindo. Isto fechou. Agora resolve. A² 2 mais 2A vezes A2 ao quadrado, menos 6A, menos 72 igual a zero, então a² mais aqui 3a² menos 6a menos 72, podemos dividir tudo aqui por 3, né, a equação toda por 3, eu acho que vai facilitar, a² menos 2a menos... Uh... 72 por 3, 24. É, 24. Igual a zero. E aí, podemos aplicar o meu produto. ficamos a fórmula de básica para encontrar os dois valores possíveis para A. E aqui, é, chegamos a... E 6, 4v6, 24. Mas tem que dar negativo, né? Um deles é negativo. Então, aqui tem que ser 2 positivo. Então, menos 4 e 6. Menos 4v6, menos 24. Menos 4 mais 6, 2. Um sinal invertido aqui. Então, ok. Menos 4 não nos serve. Nos serve o 6. Então, temos para A igual a 6 e B. Por consequência, substituindo aqui, 6 menos b igual a 3, ou direto aqui, né? Substituindo aqui, então, b igual a 6 menos 3, b igual a 3. Então, uma das medidas possíveis. É, uma das medidas possíveis é 6, 6 e 3, tá? Isso para, nós acabamos de testar então, para A menos B igual a 3. Então agora tem que fazer o mesmo teste para A menos B igual a menos 3. Então isola, resolve novamente, substitui numa das equações e vão ter duas soluções possíveis, ok? Fechou, pessoal? Valeu!